Oi meus amigos, eu quero juntamente com a Madalena ir ali para mostrar para vocês o seguinte há um tempo atrás a gente com essa mania de plantar eu tive o privilégio de conseguir uma muda de paineira aí eu peguei e fiz a muda levei para minha chácara. infelizmente morreu aí eu e Madalena conseguimos outra demos pro seu o seu João e pra dona Nela de presente, e eles plantaram aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu fiquei super feliz quando eu vi isso aqui, ó. Olha só, primeira florada da paineira que nós presenteamos eles, ó. Primeira florada. Olha só, gente. Que coisa mais Boa de se ver. Oxe, o que está acontecendo com essa vaca? Estranho esse barulho que ela tá fazendo, né? Olha. É? Parece que tá, Madalena. Pela barriga dela deve estar tá prenha, sim. Madalena admirada se ela tá prenha. Então, gente, tá aqui, ó. Coisa mais linda do mundo, ó. Olha só que beleza de paineira. E vai que vai, hein? Lá no alto já tem um galho saindo. E ela vai crescer. A mãe dela é uma graça gigante. Ela, é, a mãe dela, está plantada na Câmara Municipal de Limeira. Como eu trabalho lá, eu consegui dois filhotes. Um que eu levei para minha chácara que morreu, e esse que o seu João trouxe. Plantou aqui. E graças a Deus não morreu. Tá bonita. A primeira florada dela nós tivemos o privilégio de registrar, né, bem? Olha só. Os limões aqui caídos no chão. Indo, né, ben? Tá caindo, né bem? Tá caindo. Tá no ponto de colher mesmo. Ver bem, mais pra cá é, vai ter que colher mesmo porque tá começando a cair no chão e perder. Tá lá no chão, tem dois. Ó, olha lá, tem ovo aqui. Achei que ela tinha botado aqui dentro. Essa é boa galinha picando isopor. Cada coisa que eu vejo. Pintadinho Pintadinho Aí, ó, esse pintadinho aí Que fogo Só o quê? Ah não, é esse que você pegou aí não é pintadinho O pintadinho tá parte pra frente Tá de pé Achou ele? Estou gravando essas andorinhas aqui, gente. Que é aqui cima, Não, que ali é pomba mesmo, pomba do ar, pomba verdadeira. Ah, desse tamanho? É lá que foi lá, na casa lá, Nossa, ela é grandona. São duas, né? ó. Parece uma galinha. Distraí aqui, tirei um pouco o foco. Quantas andorinhas aqui, gente, ó. Bastante mesmo, Bem, será o que, que significa Elas fazendo essa revoada? Coisa boa, né? Calor, que eu saiba Bom, gente, já okay. Está de tarde Nós já vamos embora Porém, antes disso, Madalena E Dona Nelly resolveram passar uma água ali E eu estava com o Kleber ali Fazendo um serviço E cheguei aqui agora Está ali Madalena Aproveitando esse entardecer abençoado. Pra lavar o chão ali, ó. Ei, a botinha tá molhando, hein? A botinha tá molhando. Depois é só secar, né? Tá tirando sua terra, vem ah, a poeira? Tem cocô de galinha, tá cheio de de galinha normal, é na roça até mesmo. É, lógico que é. Você que leu um pouquinho? Quatro planta, Madalena. Ah, bacana! Não é bom ser humano é não? Não, o celular não. não, não. Me... Aí, gente. Madalena tá aqui. Mas você vai ligar isso aí perto da, da água mesmo, Kleber? vou Ah, tá, porque senão vai dar uma zica. Quase que não, né? É, a água não é condutora de, de energia elétrica, né? É, descalcinha ainda. Tomou um choque Zé, é sendo 1020 isso aí? colado aí. É, dá pra você dar um pinotes aí. Madalena, não é aquela ali que é a, a A.. planta que a dona Nelly deu pra Janaína não, né? Aquela ali que é a mãe dela? Essa aqui é a mãe, né? Não, acho que é aquela de trás. De trás? Eu não tô vendo. Ela tá lá atrás, ela vai lá atrás que eu vi. Achei que fosse daí, ó. aí, ó. Não, Essa mambaia aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é aquela ali, ó. É, daquela ali. Olha lá, Janaína. Foi daqui que tirou a muda pra você, ó. Ó, essa daqui aqui. É a mãezinha da tua. Olha só que linda essa daqui. Essa aqui é É, é a Aprovou, hein? E a cama agora Ele ligado, hein? Oh, rapaz corajoso, hein? Em cima do motor mesmo Não Tá nem aí faz nada, né? Corajoso, hein? Só você mesmo, eu não faria isso. Fazia uma cacetada. <risos> Já pensou que zica? O Kleber lavando o motor, ó. Tava guardado. Tá molhando o motor, na verdade, né? Não tem problema, filho. Ele é blindado? Não é, não tem problema. Eu tô vendo que por enquanto não tem mesmo não, eu tô vendo. Ele pode trabalhar dentro da água. Ah, é? Da água. Mas não é desse mesmo. Ah, mas é blindado. É blindado, né? Aí sim, né? Agora não tem nem que encostar. Ele vai dar uma ah. É, pessoal, aí, ó. Mais uma que eu tô vendo. Eu não faria isso, mas já que ele fez, Tá aprovado. Pessoal é o seguinte O rapaz está ali agora mexendo no moedor de cana Eu vou lá gravar ele fazendo Uma garapa de cana para nós E aproveita e já vão deixando o like aí Comente Compartilhe Fala da gente para os amigos Para aqueles que vocês conhecem Fechou? Faz isso por nós? Então tá bom, Deus abençoe a todos Nossa, na mão, não é elétrico era na mão é. Sim, né, meu? É pegou é é o daqui, né? Pegou, dá no que é. E daí ele fazia tudo assim Que ele Ela fez o meu pai. Ana, hum. Ficava amarelinho no fim da tarde. Aí ele pegava laranja da baiana, cascava bem, cortava em pedaços assim, e jogava lá dentro. Hum. Nossa, muita água na boca de lembrar. Eita, dona Nelly. Nossa. A Madalena lavou aqui. É do máximo, é do máximo. Desliga! <risos> Mãe, você Que Cortei a cana certinha, vai, vai. Mano para a nossa garrafa Aí, ó. faltou só o abacaxi agora abacaxi e o limão tem o limão tem, mas tem só o abacaxi espacão é não espacão aqui não né vamos lá tomar espacão aqui é melhor deixar aqui não porque espacão de qualquer jeito é complicado o velho tinha lavar tudo lá e já vou é. <risos> Ó. Joga em cima do tesouro Tem certeza? Eu achava que era laranja baiana, Margarida hum. Eu ia... Fazer rapadura? Fazer rapadura, mas não acho Laranja baiana? É Mas será que... Acha... Laranja baiana... Acho que que agora, será que consegue... É, Não Laranja não A laranja comum tem bastante também é. Pacu aqui? É. Hum, é. O que, a... que é Pacu aqui, Madalena? Pacu. Não, é Pacu aqui. O que é Pacu aqui? É o nome, o nome de um peixe, você não Pacu aqui. Pacu aqui. É, Pacu. Pacu aqui. aqui é Tambaqui. Taba... Como é que chama o peixe? Tambaqui? Tambaqui. É Pacu com tambaqui. Pacou aqui. Pacou aqui. Não deu muito certo isso aí, não. <risos> né, seu João? Um começo é esquisito, né? Um é estranho. Vou viagem meio Tá com gosto de, de ferro de um moedor de é cana 10 é anos bom, parado? É bom que tem. Tem ferro, é, né? Mas a cana já tem, tem ferro, com o ferro da, das ferragens. Mais de 10 anos parado. Mais de 10 anos, porque hoje, quando o meu filho nasceu, ele já tava parado, faz 13 é. anos, menino. Então, E o motorzinho tá bom, tá o motorzinho WEG tá, tá que tá ali, ó. Motor WEG para 10 anos, assim. pegar, 10 anos e pegar, mais de 10 anos e pegar, fazer é o serviço aí. É, bom. então. Pegar um pouco da diferença. Vamos tomar uma, seu João. Era bom se tivesse geladinho, né? É, hein, João? vamos tomar uma. Vamos tomar uma cana? Agora é ato... agora eu não tô mentindo, não tô mentindo? Não, Mas Aqui não tá pensar. bom não, vocês, a tá engolindo uma dificuldade. Vou <risos> tô ficando bêbada. João, vamos tomar uma cana aqui, ó. Cadê o Loro José? O Loro José morreu. Nossa, cara, eu... Não é o... Oh, oh. oh, é? Foi conta garrafa que deu, Foi. É porque é quando a coisa é gostosa, a gente é. tem que tomar devagarinho para no cabelo Apreciado, né? Você, pegou você lembra quando a criança ganhava um doce, e você não comia devagarinho? Tá bom, Dona Nélia? comia tudo Comia tudo? Eita! Tá, tá gostoso? Esqueça, não, comia devagarinho Seu João, vamos tomar, tomar uma Posso só nós dois agora para tomar uma Será que você é o de não? <risos> não posso tomar isso aí, né? Não? Ah, o que disse? Tomou? que você não pode tomar? Ah, que dia eu comprar um litro, 15 reais um litro assim, o preto pagou de caldo de cana Morreu para ele a cana, agora a vai tomar aqui Daí um copo no meu conceito. Bom, Madalena. pegar Vem aqui, meu velho. Chico, vem beber garapa aí. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Não um cabe mais, né? Tá bom, tá ótimo, só, só enche mais um pouquinho. Ferrugem pura. Rapaz, assim é essa aqui é das boas, hein? Essa aqui é ruge. É é tá bom, gostoso, hein? Né? ferro ferrugem é bom pro, pro sangue. Ó, pessoal, tá vendo essa cor aqui, ó? Que é o ferro do, do engenho, tá misturado com a cana. Com a o cana, da cana. É, bem. com a beleza, viu? Aí tem aqueles engraçadinhos e falam assim, que nojo! E eu, ó. Saborei. Que bom de conta, É, mas Tá bom. Não tá Sim. muito doce aqui, acho é, que, é que chega a arder a garganta aí. É, um é bom demais, né? É. Ah, tem é uma cana boa lá. Ah, que gostoso. Rapaz, ah, tá, deu, deu bastante, né? Deu bastante, né? Deu bastante. mais doido que a legal, não foi? Doido? Muito bom, hein? Né? Gente, assim, mas tá assim, na metade do, do canecão agora. Tem que vídeo, né? hum. não sei. Quer tomar mais ou Quer tomar mais Madalena? Parece um golinho só. Ué, você me oferece e toma? Hum. Hum. Fala se precisa tomar remédio pra dormir. Ué, tem que tomar um copo pra ele, né? Acho que você colocou muito. Agora ele não me engano. Gostoso, né, Véi? Minha pressão vai cair. Tem muita coisa. Você quer dormir mais cedo hoje? Eu vou no carro dormir já. Gostei. Dá um tchau pra vocês aí que nós tem que pegar a estrada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho.